E para dar seguimento ao projeto, o meu primeiro drone, hoje vou tratar desta menina, APM 2.6. No vídeo vou explicar alguns pontos técnicos, fazer o upgrade do PPM Encoder e alterar alguns pontos no hardware, para depois ficar pronta para ser instalada no F450. O vídeo tive que o dividir em duas partes, estava a ficar muito longo. E já sabem, no final, se gostaram, demonstrem. Subscrevam, para estarem sempre a par de todas as novidades do canal compartilhem com os amigos é muito bom partilhar a informação e vamos tratar da menina esta é a nossa APM a 2.6 quero falar um pouco sobre ela antes de lhe fazer qualquer tipo de, de upgrade esta é uma controladora descontinuada quer dizer que já não há mais desenvolvimento desta controladora já foi substituída por uma outra mas não deixa de ser uma boa controladora para se usar porque já está muito documentado tudo o que esta controladora consegue fazer o limite dela tela já está no máximo tudo o que já foi desenvolvido conseguiram atingir o máximo que esta controladora consegue fazer mesmo assim consegue ser uma boa controladora é uma controladora que ainda vai durar muitos anos, até que seja completamente extinta do mercado, continua a vender dia após dia, e tem este sucesso, por ser uma boa controladora é uma controladora muito fiável. Agora quero passar a falar sobre como é que esta controladora é alimentada, algumas maneiras de alimentar a controladora, a maneira mais correta é usar um power mod, que é este Fiozinho aqui, que é simplesmente ligarmos aqui à nossa APM, pegar numa bateria, eu estou a usar uma 3S, e ela automaticamente está ligada à corrente, onde tem uma grande vantagem, que posso ligá-la assim à corrente e ao mesmo tempo ao computador. assim temos a APM ligada ao computador e ligada ao mesmo tempo à corrente para fazer testes ao nosso hardware assim é uma das maneiras mais corretas para ligar a nossa controladora e para podermos tirar o máximo partido dela uma outra maneira de ligar a nossa APM é usando o back de um ESC aqui um ESC ligado ao nosso a nossa bateria. Onde o beck dele. Irá. Alimentar a nossa controladora. O preto. O fio preto é sempre para fora da controladora. E é ali para o menos. Ora. Liga-se. Não acontece nada. E porquê é que não acontece nada? Porque. Para poder alimentar através. Do back temos que pegar aqui no JP1 e fazer um shunt. Fazer um shunt como. Tenho aqui um jump muito pequenino. Onde irei instalar este jam aqui neste JP1 e assim faço uma ponte entre este barramento e o resto da controladora. Só assim com o back de um ESC consigo alimentar a controladora sem precisar do Power Mode. Mas atenção, neste modo já não posso ligar o APM ao computador quando tiver uma bateria conectada aos escos. É um bocado perigoso, mas é uma maneira mais simples de funcionar com a APM e sem termos grandes investimentos. Apesar que agora os, os power mods já estão um valor muito acessível e quase que já nem se justifica usar. O... o ESC para alimentar a controladora. Mas como o projeto inicial era para ser sem o power Mode, não vou pôr o power Mode, mas no fim futuramente irei pô-lo, ora continuando aqui a falar sobre a nossa alimentação através do ESC, o que é que eu agora vou fazer? Vamos simular aqui o jam e irá encaixar aqui é preciso ter muito cuidado que eu não posso encostar a estes barramentos, se não queima é a controladora. Só para verem que ao fazer o, o, um shunt, ele automaticamente vai acender. Pronto, como veem a controladora está ligada e está a alimentar todos os outros barramentos. Mas para isso, vou ter que abrir a controladora e depois a controladora estar aberta. Vamos fazer mais umas alterações para isto ficar cinco estrelas para abrir a nossa controladora uma chave de estrelas abrir a nossa controladora são quatro parafusos muito simples já três parafusos vou tirar aqui a case isto já vamos falar sobre isto Ora, isto é a nossa APM por dentro. E o que é que eu vou fazer inicialmente? Vou colocar o Jump aqui, que nesta JP1. O JP1, se tiverem dúvidas, vem aqui atrás. Já como eu tenho esta camada, não sei se tem é verniz, se é alguma proteção da umidade não faço a mínima ideia porque é como o meu é branco destes branco sabes aqui todos à volta das soldas mas a ver melhor o meu jumper vai encaixar ali olha quando eu ligar aqui o meu não esqueçam do preto é sempre para fora Vou ligar aqui. Já tenho a controladora completamente alimentada só com o jumper. Há aqui mais uma alteração para fazer por causa de ter o jumper. Primeiro, quem não tiver aqui estes dois pinos, vai ter que soldar um fio a ligar a fazer o jumper entre estes dois pontos. Isto de trás será estes dois estão aqui será o JP1 é só fazer é só soldar um fio e a minha controladora como tem já aqui estes pinos é só aqui instalar o jump e já fica a controladora alimentada aqui no case vai ser aqui o nosso JP1 que é onde está o, o jump eu vou aqui, este dentinho que está aqui assim, eu vou recortar um bocadinho. Para o jump conseguir ficar lá sem ter qualquer tipo de problema. Depois futuramente, nem preciso abrir a controladora para tirar o jump. Quando instalar o power PowerMod. Porque senão o jump não cabe aqui. É, fica um bocadinho apertado. E eu para não estar a cortar o jump e depois o jump deixa de funcionar, o que já me aconteceu. Eu a primeira vez que fiz esta operação, cortei o jump, o plástico do jump. E depois com a vibração, o jump saltou fora e o drone caiu completamente. Porque ficou sem alimentação a controladora. E desta vez não vou cortar o jump. Uh... Também há a possibilidade de soldar os dois, os dois terminais, também já o fiz e aí tenho a certeza que isto não há falhas de corrente. Mas eu agora vou já o jump e vou cortar aqui um bocadinho, Pronto, aquele dente que estava aqui já desapareceu e o jump já consegue passar. Já consigo lá encaixar o jump, ali, é só um dentinho que ali está. Pronto, vamos meter aqui o jam. Fica para o próximo vídeo, a instalação do Ppm Encoder.